Olá! Vamos meditar a oração do terço. Eu tive companhia e consigo hoje exercitar essa oração. Então, nesse canal, nesse meio da internet, eu quero ser essa companhia para você. Porque eu sei que a oração e a meditação do santo terço nos fortalece no combate do dia a dia. Então, segurando a cruz e o seu terço, hoje é sexta-feira e vamos meditar os mistérios dolorosos, que são meditados toda terça e toda sexta. Oferecimento do terço. Divino Jesus, nós vos oferecemos esse terço que vamos rezar, meditando os mistérios da vossa redenção concedei nos por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, as virtudes que nos são necessárias para rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências dessa santa devoção. E aí, segurando a cruz e meditando com ela, rezemos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor.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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e nos Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Abençoai o Santo Padre o Papa, o nosso Bispo e todo clero. Abençoai e santificai as nossas famílias e dai-nos a paz. No primeiro mistério doloroso, vamos contemplar a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Lembrando que essa agonia é porque Jesus sabia tudo o que iria de acontecer e, naquele momento, ele se sentiu sozinho. Então, por todos os momentos que nos sentimos sozinhos e estamos em agonia, possamos contar com a presença de Jesus orando conosco. Primeiro mistério, vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.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 Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Chegamos ao fim das orações da Ave Maria e vamos rezar o glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.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 de Jesus Jesus é apresentado para os seus algozes né para aqueles que vão judiar dele né? e lá ele é flagelado a chicotadas muitas vezes nos sentimos flagelados nos sentimos abandonados parece que a vida nos bate nos chicoteia e a gente fica triste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 Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Abençoai o Santo Padre o Papa, o nosso bispo e todo o clero. Abençoai e santificai as nossas famílias e dai-nos a paz. Agora vamos contemplar o terceiro mistério doloroso, que é a coroação de espinhos. A coroação de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa coroação é uma humilhação, porque já que ele se declarava rei, coroaram ele de espinhos para poder humilhá-lo. E quantas vezes nós nos sentimos humilhados por situações de trânsito, situação de família, situações de escola, situações de colegas, situações e situações que nos sentimos amargurados. Então que nesse terceiro mistério possamos entregar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 Jesus carrega a cruz até o Calvário. Sim, nesse momento, ele carrega a cruz de todos os pecados. Por que de todos os pecados? Porque como povo, como pessoas que vimos tudo aquilo que ele realiza, nos calamos e o nosso grito não foi de libertação. Então, Jesus carrega essa cruz rumo ao carvalho para que, lá, possamos ser redimidos por todo o seu sangue. Nesse mistério, acredito que devamos agradecer a Deus por nos amar tanto e carregar todos os nossos pecados. Pai nosso que estais no céu...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 Agora vamos contemplar o quinto mistério doloroso, a crucifixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, se reúne e se consagra toda a obra de Cristo na Terra. Nesse momento de silêncio de morte na cruz, Jesus. Se entrega ao Pai e pede que o Pai nos perdoe, porque não sabemos o que fazemos. Jesus, até na cruz, nos apresenta a Deus como seus filhos. Tomemos posse da morte, porque sabemos.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 pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-nos agora e para sempre, tomai-nos debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas ei após a pois advogada nossa. Esses vossos olhos misericordiosos a nós, volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendita é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Obrigado pela sua companhia. Desejo de todo o coração. Que a oração desse santo terço possa te fortalecer no caminho. Fique em paz e Deus te abençoe. Tchau.